Hoje eu vou te mostrar quatro erros que você já cometeu tentando criar o seu armário inteligente. Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal e especialista em armário inteligente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E eu quero aproveitar também e pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser assinada, para você ser avisada, Todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, eu posso sempre. Bom, quem nunca quis ter um armário inteligente? Às vezes você não busca nem por, esse, por essa ideia de armário inteligente, mas você procura por algo que te ajude a multiplicar looks, criar novos looks né? com as peças que você já tem, sem precisar sempre comprar uma peça nova, um acessório novo, para renovar a tua imagem, o teu estilo. Ou mesmo quando você ainda está aí se descobrindo, não, ainda não sabe qual que é o teu estilo, guarda-roupa inteligente vem para isso também. No meu método eu explico o passo a passo que você consegue determinar, encontrar o teu estilo aí e criar um armário inteligente. Aquele que vai te proporcionar prazer ao se vestir ao invés de desespero, como é o que acontece com muitas mulheres. E nessa busca, algumas mulheres acabam né, derrapando, fazendo aí algumas coisas que saem completamente fora do caminho que elas é, gostariam de estar para criar esse armário inteligente. E é super normal acontecer. Às vezes falta uma técnica, falta uma estratégia. Aquelas dicas da internet né, que a gente vê tanto, 10 formas de você criar o seu guarda-roupa, é muito supérfluo, é muito, muito simples, você fica ali no raso. É preciso se aprofundar mais para você entender o porquê que você vai organizar, como você vai organizar, como você vai começar a multiplicar os seus looks. Então a gente dá assim uma base, mas é necessária estratégia. Então eu citei aqui esses quatro erros para você não cometer mais. Não é para jogar na tua cara, olha você errou, você fez isso errado. Não, é para você se consertar e nunca mais errar dessa forma. Então vamos lá que eu listei esses quatro erros que vão fazer assim a sua mente explodir e vão fazer com que você entenda de uma vez por todas que o guarda-roupa inteligente é o caminho para uma mulher bem vestida. A primeira forma, né, o primeiro erro que todo mundo comete e eu já cometi também bem lá no início é quando você vai destralhar, você quer destralhar tudo. Vamos lembrar então que destralhar né, é um termo usado pelos minimalistas para você tirar as tralhas que estão na sua casa. E quando eu falo casa, porque no termo, né, no âmbito minimalista, você retira tudo aquilo que, é, você reduz a quantidade de coisas é, da tua casa. Como a gente está falando aqui do guarda-roupa, é como se você chegasse lá e falasse, bom, agora eu vou limpar, agora eu vou tirar tudo que eu não uso e começa a tirar. Ah, essa aqui eu não sei, mas tá aqui eu nunca usei, eu vou tirar. E começa a jogar fora as suas peças, jogar fora os teus sapatos, as tuas bolsas, os brincos, colares. E você não tem um porquê nisso. Até para fazer o destralho a gente tem uma técnica, tem um porquê. Não é simplesmente jogar tudo. Quando você faz isso, você joga tudo que você acha, né? Porque isso é um achismo, não é uma técnica. Você acha que tem que ir embora, provavelmente em algum momento você vai lembrar e vai pensar Puxa vida, por que, que eu fui jogar aquilo? Repito isso também, já aconteceu comigo, eu já falei isso aqui em vários vídeos. Eu falo, ah não, tudo bem, eu não estou usando, eu entrei numa onda minimalista. Até que eu entendi que é muito melhor eu ter o que é essencial para mim do que diminuir quantidade. Porque às vezes faz sentido para mim ter 10, 15, 20 calça jeans. Mas não faz sentido eu ter 10, 15 pares de sapato. Isso faz parte do nosso né, do dia a dia, do estilo de vida, estilo pessoal, gosto pessoal. Ainda mais para quem gosta de moda. Não é legal ficar se privando só porque você enfiou na cabeça que você quer ter só 30 peças e usar só essas 30 peças. Se essa não é a sua realidade, não destralhe tudo. E aí na tua cabeça é, nossa, aí você sempre põe a culpa no teu estilo. Ah, eu tô assim porque o meu estilo tá ruim, eu não quero mais ter esse estilo. Por isso que o meu guarda-roupa não é inteligente, olha, nada combina com nada. Ah, é porque eu sou assim e eu quero ser assado. Só que você ainda não, né, não colocou todas as etapas, você não usou, não fez ainda, não completou todas as etapas que tem nessas estratégias, nesses métodos, para que você consiga definir o seu estilo e criar o né, um guarda-roupa inteligente. E aí você acha que quer um novo estilo, aquele estilo que está bombando, às vezes, uma revista, ou que alguma alguma blogueira, alguém do Pinterest que você viu e você achou o máximo e agora você quer aquilo. E aí você destralha tudo para deixar entrar o novo. Só que na maioria das vezes esse novo vai ser um novo errado. Porque, repito, não teve autoconhecimento, você não tem muitas vezes respeito pelo teu corpo, você não tem autoestima elevada. Então você acha que um novo estilo vai dar jeito em toda a tua vida, principalmente no teu guarda-roupa e não dá. Eu falo isso com toda segurança porque, de fato, não dá. Não é por aí, não é destralhando tudo. E aí, lógico, né? Depois que você destralhou tudo, o que que você vai fazer? Comprar tudo novo? Quero um estilo novo, quero uma bolsa nova, porque aquela já tá feia, não faz mais parte do meu estilo. Ai, não me deixa mais bonita, não me sinto empoderada. E aí você vai lá e compra tudo de novo, compra tudo novo de novo. E esse eu posso falar assim com muita, muita certeza. É um ciclo vicioso que te faz perder tempo e te faz perder dinheiro. Nem vou falar do espaço no teu guarda-roupa, porque né, na tua cabecinha você está destralhando e está abrindo é, abrindo espaço para o novo. Só que você gasta tempo, porque você vai ou até uma loja, até o shopping, ou fica lá rolando né, o, o feed do Instagram para ver se você acha alguma coisa na loja tal, ou fica no, naqueles marketplace olhando, olhando, eu quero isso, eu quero aquilo, vou comprar. Muito legal, tá perdendo seu tempo. Porque, se você não aprendeu a comprar, como que você vai comprar tudo novo? Concorda comigo que você vai cair no mesmo erro? Você vai comprar tudo errado, de novo. E aí, daqui a um tempo, você vai falar: nossa, meu estilo tá horrível agora, e eu quero de novo. Vou destralhar tudo, vou abrir espaço para o novo, porque agora eu vou fazer direito. E aí cai nesse ciclo não tem autoconhecimento, você ainda não identificou o teu estilo e você não sabe quais peças que você tem que comprar para que o seu guarda-roupa seja efetivamente inteligente. E nisso tudo você acaba perdendo dinheiro. Eu acho muito interessante um pessoal assim que fica né, toda hora colocar ah, meus boletos, ah, meu cartão de crédito tá, tá, tá lotado, tá alto como eu vou pagar as faturas? E aí tá sempre comprando uma blusinha nova. Eu acho que isso é um pouco de falta de inteligência. Eu não vou pegar leve aqui com você, não. É um pouco de falta de inteligência. Porque esse dinheiro você poderia muito bem aplicar numa viagem, num curso de idiomas, numa aula de yoga, numa academia, em qualquer coisa para melhorar uh, a tua autoestima ou alguma outra área da sua vida que precise. Mas você tá gastando com blusinha. Ah, mas que lindo, eu preciso, nossa, esse eu preciso, eu preciso, eu mereço, eu posso, eu quero, eu compro. E depois, o que você faz com isso se você não sabe como usar, se você não tem as peças certas para usar, você não sabe como combinar isso, você não sabe como que você vai coordenar com todas as outras peças do teu guarda-roupa. Às vezes aquela blusa só serve com aquela, com aquela saia, com aquele short, com aquela calça. E você não sabe que, de repente, você pode usar com um vestido, dá para usar com um macacão, dá para você usar de uma outra forma, usar truques de estilo. Então, não adianta você ter muitas peças se você não sabe como você vai usar. Isso é um fato. E aí, o terceiro erro que você já deve ter cometido é se inspirar em mulheres que não têm nada, mas assim, nada a ver com o teu estilo de vida. Sempre falo isso também. Ah, a blogueira X é maravilhosa, ela usa umas roupas lindas. Nossa, eu sigo pessoas, eu sigo influenciadoras que são maravilhosas. Mas assim, que são completamente diferentes, que tem um estilo de vida completamente diferente do meu. Ou elas são, elas gostam de roupas mais coloridas, ou elas já são mães de crianças grandes ou adolescentes. Ou elas às vezes são muito novinhas ainda. Então, não tem como eu acompanhar o estilo de vida dessas pessoas, os looks que elas usam, sendo que é completamente diferente do meu. Eu acho bonito, eu acho realmente bonito, mas não serve pra mim. Então, não adianta eu pegar, né, me inspirar no Pinterest no Instagram, ir até o shopping ou comprar pela internet aquela roupa que aquela influencer falou que, que era legal, que ela tá usando e que de fato ficou muito bem pra ela, se não vai servir no meu dia-a-dia. -dia. Imagina você lotar a tua... Você segue uma influenciadora que é super fitness. Ela é vegana, ela só come coisas naturais, e ela é super good vibes tal... Mas você não é assim. Aí você lota... É lógico, a gente vai ver numa pessoa e aquilo combina com aquela... Aquele estilo combina com aquela pessoa, combina com aquela influencer. E aí você deseja ter. Transforma isso pra você. Pra que, que você vai precisar tanto de legging? Se isso não faz parte do seu dia a dia. Se você é super urbana. Se você nem vai na academia, nem gosta de exercício físico. Você gosta do lifestyle que aquela pessoa tá te mostrando. Mas você não tem aquilo. Você não faz parte de você. Você só admira aquela pessoa. E é lógico, os looks, as peças, as roupas que ela usa, aquela imagem. Da mesma forma, não adianta você se enfiar num salto se aquilo não é a tua realidade. Não sabe andar de salto. Não se preocupa em saber andar de salto. Compra, sim, aqueles sapatos maravilhosos, com salto altíssimo e não tem condições de andar com aquilo. Às vezes não tem nenhum lugar para andar. Entende? Então, é, ou, ou aquela pessoa que se enche de vestido e nunca sai de casa, porque a pessoa é mais caseira. Não adianta ela ter um monte de vestido de balada, de, de sair na noite. Isso não faz parte. Fica muito legal naquela pessoa, mas em você, não é nem que fica legal, não faz parte do teu estilo. Então, seu guarda-roupa fica ó, lotado, fica cheio de roupa. E ele deixa de ser inteligente. Porque tem peças lá que você não vai usar que você viu em alguém, se inspirou em alguém e achou muito bonito em alguém, mas que em você não vai fazer a menor diferença, porque você não vai usar aquilo. Então, só vai ficar lá, aquela peça de roupa entulhadinha no teu armário, esperando né, um dia você destralhar e comprar de novo. Último e quarto erro é, meu armário está sempre arrumado. Nossa, que bom que ele está arrumado. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. É muito legal ter um armário arrumado, mas organizado é outra coisa. Um, eu conheço pessoas que têm né, o, o quarto, closet, sei lá, chama do que você quiser aquilo. Que as roupas ficam todas, eu sempre falo né, que a gente tem a cadeirinha da bagunça. Algumas têm. Eu tenho uma cadeirinha da bagunça. Por quê? Quando eu faço os vídeos para o Reels ou pro pro TikTok, né? Isso demanda, demanda muita roupa, troca. Então, eu não vou ficar guardando ali na hora, perdendo tempo para gravar. Eu deixo tudo ali e depois eu vou e guardo. Mas isso não pode ser uma constante na tua vida, não pode ser de segunda a segunda. E você sempre tá ali, ó, jogando as roupas. Aí mistura roupa limpa, com roupa suja, com roupa rasgada, com tênis, com bota, sandália, chinelo, meia, lingerie. Fica tudo aquele bolo e você tá sempre, ó, comprando. Sempre volta com uma blusinha nova, com uma calça jeans maravilhosa que você viu na vitrine, que você vai usar. E você nem lembra daquilo que você já tem. Então, quando a gente fala, quando eu falo em organizar, é isso... Não é você pegar e colocar, né? Você pega todas as roupas que estão lá e você arruma, coloca tudo no cabide, dobra e pronto. Existem as roupas que você tem que dobrar de uma forma especial, tem roupas que não se colocam no cabide, tem roupa que você não dobra. E por que não organizar por cores, por modelo, por estação? Porque fica mais fácil de você visualizar. Eu organizo por modelo e por cor e por estação. É um método que eu julgo ser muito mais eficaz, porque aquilo me ajuda muito. Eu já sei que a roupa X está aqui, calça está desse lado, vestido está desse lado, pronto. Eu não vou ficar lá caçando um vestido onde está cheio de blusa. Eu sei que minhas camisas estão ali, então começa, né? As camisas, vai sempre do mais claro para o mais escuro, os vestidos, depois casacos e no outro... Uh... Na outra arara eu tenho os shortinhos, saia, né, de alfaiataria e saias curtas. E aí depois eu vou para as calças, calça jeans, calça de alfaiataria, sempre do mais claro para o mais escuro também. E é isso. Então eu não vou procurar uma saia curtinha onde tá o casaco, porque eu sei que não tá ali. Então o ideal é você setorizar, organizar e arrumar também tá? Esses foram os erros que eu trouxe pra vocês aqui. Eu espero que você que tenha ajudado vocês a não cometer mais esses erros. Você quer comprar alguma coisa? Existe uma forma certa de comprar. Não é errado, não é pecado, não é ruim. Você comprar uma peça de roupa. Mas comprar com consciência, com inteligência é bem melhor. Manter o teu guarda-roupa inteligente é bem melhor do que você comprar com um monte de um monte de roupa e nem saber como usar. Aí tem um casamento, ai, ah, com que roupa eu vou. Tem um, uma reunião para você ir com um cliente, ai, ah, não tenho roupa, eu preciso comprar. Eu já passei por isso. Cada evento que eu tinha, diferente, eu tinha que comprar uma roupa. Porque eram eventos diferentes e eu não sabia como me vestir. Olha que triste isso. A pessoa formada em moda não sabia nem se vestir. Então, são esses quatro erros. Começa aí, ó, evitando esses quatro erros que eu tenho certeza que aí sim você vai, sabe, você vai estar no caminho certo para construir um armário inteligente que vai multiplicar seus looks e te deixar com muito estilo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like, aí. Vamos fazer com que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas, para mais mulheres. Seja uma mulher que empodere outras mulheres compartilha esse vídeo com alguém que precisa, aproveita se você ainda não fez isso se inscreve no canal, ativa o sininho que isso também vai fazer com que o canal cresça e que você seja muito mais inspirada por coisas concretas, por aulas, né? isso que eu, que eu faço aqui são aulas não são diquinhas que, a gente, que eu vou dando de, de internet, olha você tem que combinar o azul com o laranja que vai ficar legal, não, isso aqui são estratégias pesadas para você conseguir construir o teu armário inteligente. Eu fico por aqui, mas a gente se vê também nas redes sociais, no arroba Marcela Damaso e nos vídeos que eu vou postando por aqui também. Até lá!